Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington. Estou aqui novamente aqui para falar sobre o produto Pau de Cavalo Caps, se realmente ele funciona. Eu utilizei esse produto durante 5 meses, né? Tratamento completo. Tanto que eu já fiz vídeos aqui nesse canal falando sobre esse produto, né? É, como eu conheci ele, né? Como eu adquiri e como eu utilizei ele ao longo desses 5 meses, tá? É, veio muitas pessoas é, até a mim pelo, pelo meu WhatsApp fazendo muitas perguntas, né, é, esclarecimento assim, de dúvidas, realmente ele funciona. Pessoal, funciona sim, vale muito a pena, tive ótimos resultados, ainda estou tendo, não caiu o meu desempenho sexual. Tá? Se você quiser comprar mesmo pelo site oficial, que, que nem eu sempre digo, cuidado com o LX, com o Mercado Livre. Eles estão falsificando muito agora presta atenção agora se você é uma pessoa aí que está com esse problema de ejaculação precoce, ereção fraca e também aí está bem, bem desanimado na cama com a sua parceira você quer mudar a sua situação se você ama realmente a sua mulher pegue cara realmente esse suplemento ele ajuda mesmo dar um up na sua vida sexual, Tá? Não pense. Véio. Então eu vou. Como eu sempre falo nos outros vídeos, compra pelo site original, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês ou no primeiro comentário. Que nem eu sempre estou deixando disponível meu WhatsApp para vocês tirarem dúvidas. Tá? Só que tem muita gente ainda faz a mesma pergunta né, referente quando eu falo nos vídeos que realmente funciona. É, e a dúvida mais geral que tem é como tomar. Né, como tomar esse esse suplemento Você toma duas vezes ao dia, tá? Um antes do almoço e um antes do jantar, tá? Você sempre tem que estar se alimentando. Ah, desculpa, meu gato passou aqui, tá? E, e pessoal, é, se você tá com esse problema, não, não tá aguentando assim, as suas ereções está muito fracas, tá ejaculando ejacula muito rápido. Olha, eu digo uma coisa pra você, mano. É, você tem que se cuidar Tem que se cuidar sexualmente Porque se você não se cuidar sexualmente assim, sua vida sexual for muito ruim Você que é casado, tem namorada Até você que é solteiro Entendeu? Você vai ficar muito frustrado aí pro resto da vida Porque é uma parte íntima nossa masculina Que deixa a gente muito pra baixo E também afeta muito E acaba até a casamento se você quer um, modificar essa história, quer ser aquele cara que pega, pega e faz o que tem que ser feito, que a garota outro dia, no seu caso, se você for solteira, ligue para você e fale para você que quer de novo, então, cara, compre o pau de cavalo caps que, é, que vai te ajudar muito no suprimento para dar essa renovada aí na tua vida, dar um up aí e você não vai se arrepender, tá? Eu comprei... Antes eu tinha medo porque eu nunca tinha comprado nada na internet referente a esse tipo de assunto, né? Porque tem muitos golpes aí, né? Muitos golpes aí na, na internet. Então você tem que ficar atento os golpes aí. Então tem que comprar de fonte segura. Então por isso que eu deixo sempre na descrição aqui o site original. Então é isso que eu queria falar pra vocês, né? Que vocês estão com muita dúvida. Daí qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato comigo. Tá certo? Muito obrigado e até mais, pessoal.